Olá, alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula super bacana sobre a inclinação do eixo da Terra aqui na Khan Academy Brasil. Você já sabe que a Terra está em constante rotação em torno de seu eixo e que isso produz o dia e a noite, certo? Você já ouviu falar que a Terra precessiona em torno desse eixo como um peão ou um giroscópio? Vamos relembrar, rapidamente, sobre o movimento de rotação da Terra antes de aprender algo novo na aula de hoje, tudo bem? O movimento de rotação da Terra se dá em torno de um eixo imaginário que transpassa pelos polos norte e sul geográficos. Tudo bem! Seguindo, então, falaremos sobre o movimento de precessão da Terra, que é o termo que utilizamos para explicar um fenômeno físico que consiste na mudança do eixo de rotação de objeto, um efeito giroscópico. Observe essa animação aqui ao lado e repare como é esse efeito físico. E como ele influencia no eixo de rotação da Terra. Parece muito com um peão de brinquedo girando, não é mesmo? Durante o um movimento anual orbital em torno do Sol, o eixo de rotação do planeta Terra não permanece apontado para uma mesma direção no espaço para sempre. Esse eixo sofre variações. A Terra, num período de cerca de 26 mil anos, realizou um movimento no qual seu eixo parecia descrever aproximadamente a superfície de um cone em torno de uma direção fixa no espaço. A esse movimento do eixo de rotação da Terra dá-se o nome de precessão. Por causa desse movimento, o polo norte do eixo da Terra aponta para direções diferentes com o passar do tempo. Vamos anotar isso, então? Precessão é um tipo de movimento, um fenômeno Físico, que consiste na alteração do eixo de rotação da Terra ao longo do tempo, alterando os polos com o passar do tempo. Interessante, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Assista a outras aulas aqui na Khan Academy Brasil. Bons estudos e até a próxima!